Oi gente, eu sou a Tata e esse sem dúvidas é o vídeo mais especial desse canal. Sim, esse título é real, sim, estou grávida. Na verdade estamos, né? Eu e o Musa. E eu quero contar tudo, tudo, tudinho para vocês aqui nesse vídeo. Quem me acompanha lá no Instagram já sabia, eu já tinha dado a notícia. Inclusive, muito do que eu vou compartilhar aqui com vocês vem de dúvidas de vocês de lá então se não me segue lá ainda me segue para poder ficar por dentro de tudo se você é uma mulher que tá gravidinha assim como eu muito massa estar tá compartilhando esse momento contigo e se não se tu só se entusiasmou com o assunto ou com o fato né de saber que eu tô grávida ou então qualquer outro motivo seja muito bem-vindo muito bem-vinda inclusive eu queria pedir desculpas pela demora de vir aqui no YouTube contar isso para vocês é que realmente para mim foi uma coisa assim que eu fiquei muito Vocês já vão saber durante o vídeo se foi planejado se não foi de quantas semanas eu tô como eu descobri que eu tava grávida como algumas mulheres descobrem né como que o muça reagiu é tudo que eu tenho curiosidade quero compartilhar tudo aqui nesse vídeo então se embora eu acho que a primeira coisa que passa pela cabeça de toda mulher quando ela engravida é estou grávida e agora pode ser para o bom ou pode ser para o ruim existem muitas mulheres que não passam por isso igual eu tô passando pra mim o fato do resultado ter dado positivo foi muita alegria muita mesmo eu queria muito moça também queria muito a gente tá né estruturado para isso mas, infelizmente, não é assim com todas as mulheres, né? Nem todas as mulheres têm um apoio, têm rede de apoio, nem todas as mulheres estavam desejando ter essa criança, mas independente de qualquer coisa, é, independente se você está passando por alguma situação assim, eu quero que esse vídeo seja muito legal e que não seja motivo de comparação para ninguém tá? Eu já sabia, né, que não dá pra gente ficar se comparando com os outros, mas nessa fase, gente, vocês não têm noção. Tá, eu tô apanhando entre aspas muito disso e vendo como eu não posso me comparar, como não tem comparação. Até a gestação que é feita por fases, né? Uma gestação, a palavra já fala. Ela é feita por fases. O que que a gente entende? Ah, que na primeira fase acontece assim, na segunda assim, na terceira assim. Mas eu já entendi que não é igual para todas as mulheres, às vezes não é nem parecido. Tem mulheres que sentem muitos sintomas, tem mulheres que não sentem nenhum, tem mulheres que sentem uns bem específicos. Dá uma insegurança querendo ou não, dá medo, é como se tu tivesse indo fazer um teste e tu não estudou para aquele teste, sabe? Essa sensação. Dá uma sensação também assim, ó... De adolescência, não sei se é por causa dos hormônios que estão todos à flor da pele, então tem me remetido muito à adolescência, muito mesmo, muita fase da adolescência. Enfim, hum, vocês me dão licença que uma coisa eu já adianto para vocês, eu tô enjoando muito, muito. Então para de comer doce de leite, tá? eu nunca tô comendo doce de leite, é que agora me deu vontade de comer, e é o meu desejo, não sei se tive algum desejo. Eu tive vontade de comer coisas, nenhuma estranha, coisas assim que eu já comia, sabe? Tipo doce de leite, sempre amei doce de leite e agora me deu, aí eu pensei, vou esperar gravar pra depois comer. Aí deu enjoo, porque não é que deu enjoo, eu tô enjoada o tempo todo, muito enjoada. Eu pensei, vou comer enquanto eu gravo. Hum, tô hoje, eu tô grávida, eles vão entender, eu tenho avó pra isso então tá peguei as perguntas de vocês lá do Instagram porque eu queria saber o que vocês mais querem saber então eu tive a ideia de pegar direto da fonte direto de vocês mesmo e eu selecionei as que mais eram repetidas assim e para responder então a primeira coisa que vocês perguntaram muito faz todo sentido para contextualizar esse vídeo é de quantas semanas eu estou nós estamos nós estamos com 15 semanas de gestação hoje um dia que eu tô gravando esse vídeo. É, é isso, daqui a pouco 16, completamos 4 meses, semana que vem. E não né? <risos> tô entusiasmada, né? Tô nervosa, na verdade. Mas é isso. O tamanho da barriguinha. Eu vou botar um videozinho extra aqui que deve estar tá aparecendo agora e vocês estão vendo o tamanho da minha barriguinha, tá desse tamanho aí. É, tem dias que eu acho que ela tá pequenininha tem dias que eu acho que ela tá gigantesca então não sei só tô tentando não pegar referência aqui no início me, não me julguem ou não sei se toda mulher faz isso mas eu tava jogando tipo no google barriga seis semanas de gestação fotos barriga 10 semanas de gestação para eu ver as meninas e me comparar e tal e assim não foi legal porque não tem parâmetro tem mulher que com 10 semanas já já tem uma barriguinha aparecendo tem mulher que não tem nada então enfim como você descobriu cara foi muito legal assim eu me senti muito conectada com meu corpo no processo de descoberta Por quê? como vocês sabem né sempre tive meus peitos pequenininhos eles não estão mais tão pequenininhos assim vocês não vão perceber e aí a primeira coisa que eu senti foi o seio eu tenho essa ligação assim com o meu seio, né, de um tempo pra cá. É um trabalho que eu faço muito por eu ter peito pequeno, de gostar deles e, e sabe, eu observo muito. Então eu, eu senti o meu seio inchando três vezes mais do que no um período menstrual. E aí eu pensei, tem alguma coisa de errado. Aí a minha barriguinha também ficou inchadinha, mas não era um inchaço de menstruação. Por quê? Porque ficou inchadinha e não desceu. Aí ficou mais uns dias e não desceu. Aí passou a semana e não desceu. E aí eu pensei: tá estranho, tá muito estranho. Eu fiquei uns 10 dias nessa, assim, ó. Cara, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Eu lembro de eu tomando banho e passando a mão, assim, sabe, o saborete na barriga e pensando: eu tenho certeza que eu tô grávida, eu tenho certeza que eu tô grávida. E vai ser meio forte que eu vou falar agora, mas eu me achei covarde. Ou não, eu tava tão gostoso aquele momento que eu não queria compartilhar com ninguém, eu não sei o que que foi. Eu só sei que eu cheguei a comentar com o Mussa, amor, tô estranha, tô diferente, olha só, meu peito tá inchado e tal, eu acho que é. E aí ele falou, será? E aí eu deixei passar mais uma semana, aí numa outra semana eu falei assim, amor, eu tenho certeza que é. Ele falou, como assim? Tá bom, então vamos fazer o um teste, né? E aí eu... Não, será? Hoje? Não, não, deixa, amanhã a gente faz. Segurei mais um pouco, olha que louca. Aí cheguei em casa, e a gente tava no carro nesse momento. Aí eu cheguei em casa e falei para ele: amor, vamos fazer o teste, bora fazer o teste. Aí ele: pô, a gente acabou de chegar em casa, acabou de passar na frente da farmácia, tu não quis. Eu tomei coragem. E aí a gente foi lá e comprou o teste. Foi assim, foi assim que eu descobri. É, se você já teve neném, já engravidou alguma vez, me conta me conta aqui nos comentários eu quero saber como vocês descobriram eu tô olhando aqui para o lado porque que estou pegando mais uma colherzinha eu não tô enchendo a colher tá tô só se assim, ela dela, aquela desculpa né outra pergunta que vocês fizeram muito Quais foram os principais sintomas então em mim eu falei varia de mulher para mulher tá meninas não fiquem tipo achando que é isso mas em mim foi o seio inchado abdômen inchadinho muito sono, muito sono. Os principais, assim, foram esses. Foi planejado? É outra pergunta que vocês fizeram muito, muito essa pergunta. Eu não sei por que a curiosidade saber se é planejado ou não. Mas é, eu e o Moussa, a gente se planejou muito as coisas da nossa vida, sabe assim? formar na faculdade, a gente conheceu na faculdade. Trabalho, várias etapas de trabalho, nossa casa, comprar carro, não sei o que. E aí menina. Chegou essa fase começo do ano que a gente meio que viu que não faria sentido a gente continuar planejando o negócio do neném, sabe? Porque parece que quanto mais tu planejas, tu ficar planejando mesmo, ficar esperando o momento ideal para tu ser mãe, para tu ser pai, eu acho que esse momento nunca vai chegar. Eu tenho muita vontade, sempre tive desde sempre de ser mãe, era uma certeza. Ah, eu quero ser mãe. Quero ser mãe independente de, de vir de dentro de mim ou de eu adotar, eu quero ser mãe. Era uma certeza que eu tinha. Mas eu tava meio que esperando, sei lá o um quê, sabe? E aí foi passando o tempo, foi passando os anos e mais anos e mais anos. E eu vi que nunca vinha uma, uma mensagem dizendo: Chegou a hora, agora você vai ser mãe. E aí a gente decidiu, começo do ano, parar de se cuidar, assim, de vez e é isso foi muito legal foi muito bom para gente assim deixar o sei lá a vida agir E aí também a gente aprende como soltar é sempre o melhor remédio independente da situação que tu esteja passando aí na tua vida soltar é sempre o melhor remédio aí eu tô segurando esse emprego porque solta segurando esse parceiro né, tá difícil de solta aí tô segurando não me mudar Uhum. Solta. solta é sempre o melhor remédio vai por mim outra coisa como tu contou para o então eu não contei como assim eu... ele vai ficar descobrindo nesse vídeo junto com vocês não mentira gente é seguinte continuando a história lá a gente pegou o carro fomos na farmácia comprei dois testes e aí cheguei em casa Fiz o xixizinho lá e tal, e virei o teste de cabeça para baixo, assim, né? Ele tava assim, eu virei assim, e saí do banheiro com ele assim. E falei, amor quero que tu descubra o resultado junto comigo, porque, cara, é um processo nosso, né? Um bebê nosso, é uma vida que nós dois geramos e tal. Vamos gerar, estamos gerando juntos, sim, tem muita participação dele aqui, apesar de estar dentro de mim. Eu quero pensar assim, eu quero que seja assim na criação também. Então, eu virei o, o coisinho assim. Desculpa, eu vou pegar o gente. E aí, a gente, ele segurou de um lado, eu segurei do outro a gente desvirou juntos. E daí foi assim. Na hora que eu vi, o resultado deu positivo, ele ficou muito chocado. Ficou muito. Ele tava com o celular na mão. E aí eu falei, pô, tira uma foto, tira uma foto, a gente não gravou, eu não sei porquê. Não passou pela minha cabeça a gravar. Igual eu falei para vocês, eu esqueci. Esqueci que eu trabalho com internet. Eu tô assim, ó, numa amnésia total. De tudo, então muita emoção, gente. Muita emoção aí. O celular dele tirou uma foto dele sem querer. Posso até botar a foto aqui para vocês verem, muito bonitinha a cara dele. de muito feliz, sem querer. Assim, a foto bem espontânea. E essa é a foto da gente quando a gente viu, né? Desesperados, em prantos, muito empolgados. E foi assim que eu contei para o Na verdade, não fui eu que contei, né? Foi nem que contou para ele. Outra coisa que vocês perguntaram muito é quantas semanas tu descobriu, né? Eu descobri na quinta semana. Pelo que eu entendi, já tava tipo bem pro finalzinho da quinta semana, quase na sexta semana, mas eu eu acho que eu já sabia mesmo assim desde a terceira semana. Desde a terceira semana eu já tava sentindo os sintomas, porque fazia mais de 15, quase 20 dias. Que eu já tava me sentindo, assim, bem diferente e fiquei naquele processo que eu falei pra vocês, que eu fiquei guardando. Então, é isso. Eu descobri mesmo na né? quinta pra sexta semana. Outra coisa que vocês perguntaram é como eu tô me sentindo. Muito obrigada por terem perguntado. E se eu pudesse definir em uma palavra... Eu sempre imaginei que a palavra seria felicidade, sabe? Plenitude. É assim que a gente se imagina, né, grávida? É assim que, que a gente imagina que tem que ser. Mas eu acredito que a coisa mais sincera que eu posso falar para vocês é inconstante. É assim que eu estou me sentindo, inconstante. O mesmo minuto que eu estou super feliz e grata e agradecida, eu tô com dúvida. Não em relação a teu neném ou não, não, pelo amor de Deus, não, tudo certo. É dúvida em relação a mim, a minha competência como mãe, sabe assim. Isso é uma cobrança que dói muito, que não deveria existir na nossa cabeça mas aí do nada vem uma onda de, de, de... angústia assim emocional eu acredito e é isso tô me sentindo inconstante uma mulher aí para compartilhar desse sentimento comigo outra pergunta que vocês fizeram muito é vai deixar revelação e sim já revelação mais diferentão que vocês já viram na vida. Não, brincadeira, gente. Tá lá no meu Instagram, inclusive. Se vocês quiserem ver, acredito que quando eu postar esse vídeo aqui no YouTube, eu já vou ter liberado lá no Instagram. Então vai lá. Meu Instagram é esse aqui. É, vai lá ver, eu vou achar a revelação. Vai lá descobrir a próxima pergunta, que é o que vocês estão perguntando muito. Qual o sexo do bebê? Vai lá descobrir no meu Instagram. Eu já sei. Eu já sei. A gente já sabe, né? As pessoas mais próximas de nós também já sabem. Então, vai lá, vai lá para te descobrir e não conta aqui nos comentários, por favor. Vamos combinar, vamos combinar de não contar. Quem contar vai ser muito mal, vai ser muito maldoso. Aí ah, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês são os produtos. Eu nunca imaginei nisso, imaginei: "Ah, vou engravidar e deu, fechou, né? Vou me alimentar bem." E é isso. E aí eu me deparei com uma Quantidade enorme de produtos que faziam mal pro bebê, produtos que a gente passa na pele, nas unhas, cabelo e tal. E para mim foi um baque bem grande assim. Eu poderia até falar nesse vídeo, mas vai ficar muito grande. Então acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem. Se quiserem, deixa aqui nos comentários, tá bom? Tata faz um vídeo falando dos produtos que eu vou falar os produtos que eu descobri os produtos que eu comecei a usar muitos produtos de origem natural muitos produtos que eu usava e eu achava que tava cara esse produto é super caro então esse produto é de uma marca muito boa ou então esse produto eu sempre usei mesmo ele sendo baratinho e ele era super perigoso e tal então tem muita coisa de produtos para falar para vocês se vocês quiserem deixa aqui nos comentários tá bom Se tiverem mais alguma dúvida deixa aqui nos comentários fica super à vontade vou, vou voltar aqui vou responder vocês foi isso, espero muito que vocês tenham gostado, me desculpem pela ausência de imagens, mas é que realmente eu tô querendo viver cada segundo, viver mesmo, presenciar, cada minuto tá presente é, desse, dessa fase, dessa coisa linda que eu tô vivendo, que eu tô passando, que a gente tá passando, espero que vocês tenham entendido, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, tchau!